a possibilidade de não ser possível, eu vou simplificar muito a discussão uhum. para as pessoas perceberem, não ser possível exportar dados pessoais uhum. de cidadãos europeus para fora da União Europeia. Uhum. Eu também acho que as redes sociais têm outro tipo de impactos nas relações uhum. humanas. humanas. Nomeadamente, acho, e já, já senti na pele, que as conversas que nós temos nas redes sociais